Pessoal, esse daqui é o Arion, da Messer Games. E ele vai falar um pouquinho o que a Messer trouxe pra gente, dessa vez. Então, dessa vez a gente trouxe o Holly Avenger, o Criaturas, mais uma vez, e o Opus Castle, que é um jogo de, de Vive, HTC Vive, de realidade virtual. É, esse ano, a maior novidade foi o Holly Avengers, né, que o pessoal tava procurando muito. O que que você fez nesse jogo? Eu? Eu fiquei a cargo de criar os personagens os inimigos e fiz um redesign dos personagens principais para o jogo, de algumas partículas de ataque. Na sua opinião, como que está o mercado indie brasileiro? Assim, Você acha que ele está mais aberto? Acha que o pessoal está ace... tá aceitando melhor? Ou ainda rola um preconceito de que jogo brasileiro é ruim? O que, que você acha? Ainda rola esse preconceito. Eu gosto de comparar o mercado brasileiro com, com o mercado de esportes, que tá crescendo cada vez mais, junto com o mercado indie brasileiro tá, tá levo, sendo levado cada vez mais a sério. É, como foi que rolou essa essa parceria junto com a jambo eles que procuraram vocês, a ideia veio de vocês, como que foi isso? Na verdade foi algo muito aleatório, assim, por exemplo, é, o Rafael, né, que é o um do CEO, que conhecia alguém que conhecia o Cassaro, que é o autor do Hollywood Avenger. Aí eles falaram, ah, vamos marcar algum encontro aí, um dia eles começaram a conversar, começaram a conversar com a Jambô e foi assim. Você quer mandar algum recado assim pro pessoal, para eles conhecerem o seu jogo e tal? Sim, o Holy Avenger tá na Steam, na Steam Greenlight, você entra lá, vota um sim, lá vai ter um vídeo de gameplay, vai ter o um, um, um teaser e ajudaria muito mesmo a gente como desenvolvedor assim, a continuar desenvolvendo o Holy Avenger.